Cê não tem mais nenhuma, não tem mais nenhuma Vai se fuder prostituta, sua mãe é vagabunda Virei misógeno por culpa sua Olá! o vídeo, meu nome é Manuel, cara, eu só queria falar que tem algumas coisinhas aqui na descrição, dá uma olhada se algo te interessar, tu vai lá, tipo, meu canal secundário, canal de música de Morde meu Amigo também tá na descrição e no comentário vê que tá do canal dele também tá, né? Se gostar do vídeo deixa o like, se inscreve, se não gostar fica à vontade pra dar um dislike ou... Mano, fica a seu critério, dá uma crítica construtiva, cara, é isso, bora aqui ver o rap do incrível Hulk, que... É um ótimo filme, aliás. Um ótimo filme, fez parte da minha infância. Eu amo Um Homem e um Monstro, Iron Master. A letra, como sempre, é o Pai Prus que acaba fazendo. E ele também é o Tony Stark, eu acho que foi uma ótima escolha de voz, aliás. General Ross, ou Ross, não sei pronunciar. É o Otávio Sim, Senhor Azul, a LBK, ou o, o, o Dedezinho. Blonsk, a Abominável, também e Fous Souto, né? Edição Zenou, parte do Tony Stark, Scar Como assim, parte do Tony Stark Foi o Scar e a voz da... da... Eu me buguei um pouco Oxi, mas eu tô eu tô sentindo falta Aqui do... Ah, o Bruce Banner O Hulk é o Iron Master é, Ainda bem, porque senão vai lá tem, tem todo mundo aqui na Marvel aqui Mas não tem o um Bruce Banner Quatro minutinhos, 4 minutinhos, 4h35 no caso Cara, só bora ver essa coisinha maravilhosa aqui. Às vezes eu vou acabar levantando a mão aqui pra cima aqui Pra poder mexer no headset Porque ele tá queimando aos poucos Cara, eu amo o Mark Ruffer Eu amo ele Mas esse Hulk É o melhor Me desculpa Na minha opinião Essas do, duas vozes juntas Tá incrível e o cara sempre é diferenciado. O começo já tá muito diferente. Cara, nessa esse tempo época eu que dançava, eu, né? Só filme foda de... de... Como que chama? Início de um super-herói? Não sei dizer. Esqueci eu o nome. Oh! Olha o Hulk, mano. Esse é um Aquilo Hulk, velho. não cara. era um homem, era o um monstro. Eu sei, acho que a culpa do Hulk sempre foi o Hulk. Totalmente Deus da Marcos. Então. Não, não do Marcos. Não do Marcos. Bruce. do Marcos. volta pra casa, onde eu me escondo, não podem achar o Bruce e o monstro. Preciso encontrar o senhor azul e a sua. Origem né filme de origem. filme de origem Lembrei o nome Filme de origem de herói irritado, não, não eu minha Cara, olha Se isso não for refrão Eu vou ficar bravo Na moral esse foi seu o Vamos ver. Esse é, é, é, é. E e e e e e e ter e colocado nisso. não se está com você está em perigo Sendo caçado por todos E o principal é o seu pai Temos que achar o senhor azul ele sabe como voltar atrás Como você seria, eu me perguntei Ah, o senhor eu azul, LBK As letras estão azuis, azuis, né? Você. Olha que detalhe que vai, legal, mano amor, é. Faça isso de todo jeito um monstro de mim, não pode usar em Tomara que não dê direitos autorais né? Usando as imagens da Universo Ou é da Marvel Eu sei que o Hulk é da Marvel Mas eu acho que nessa época é o Universo Que tem um direito da Marvel Do Hulk da Marvel Ou tô errado Talvez eu não possa fazer nada Contra ele Mas sabe Esse vilão que eu esqueci o nome parece aquele cara todo verde lá de planta do. Da DC pode ser controlado. Vocês não vão querer Refrão, sabia? A parte foi muito da hora pra não virar um refrão. Usando pelos trajes que devo a presença do grande Tony Stark Eu sabia que ia dar ruim e bem, eu te disse Mas agora <risos> estamos montando uma Cara um do Tony aqui... Stark fala isso Mano, do céu O CRM, qual que é o significado de o CRM? Universo Cinematográfico Marvel, o CM Bom, o que, que é o CRM? Cara, acho que é isso. Até o próximo vídeo. Falou.